Olá, meus amigos. E a pessoa está toda estrupiada e diz assim, vou mudar de país, vou embora. Até agora, né? Essa questão de política, está a gente dizendo assim, se esse cara ganhar, eu vou embora do país. Bem, será que isso resolve o problema? Pode ser que sim, e pode ser que não. Por que pode ser que sim? Porque talvez mude dentro dele alguma coisa, é uma chave, né? Esses dias eu fiz um curso fora daqui da cidade, lá em São Paulo, 800 quilômetros, e nessa viagem, nesses 800 quilômetros, eu fui conversando com meu amigo, e nós dois dávamos um choque no outro, ele é um cinco, eu sou um sete, e a gente foi lá. Quando nós voltamos, eu e ele estávamos diferentes, eu não posso falar muito por ele, mas eu estava muito diferente. Caíram fichas para mim, mudou meu modo de ser, de pensar, com relação à minha mãe e aos meus irmãos. Portanto, mudar de cidade, de país, pode ser que não resolva nada. De emprego, nada. De mulher, nada. Você tem que mudar dentro de você. Então, busque a tua mudança e vai mudar a sua vida. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.